Onde estão todas as caras do Brasil que eu nunca vi? Vejo nossas matas desvastadas. Há pouco eram florestas e logo já não mais. Hoje, se reerguendo, algo me perturba a paz. São ofeneiros, pau incenso e tantos que, como nós, não deviam estar aqui. Somos aqueles que, para pavimentar calçada, usam terra de sambaqui.